Ai, gente, quem foi que amou meu cabelo vermelho e laranja? Eu soco no curupira que tem o cabelo pegando fogo e eu também tenho. E aí, gente? Tô me sentindo a Hanna Montana com esse cabelo aqui. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hjotr.de Recentemente eu mostrei pra vocês essa peruca aqui nos meus stories Que eu tingi, restaurei e costurei, né, gente? Pra quem não viu os stories ou pra quem não lembra Essa aqui é aquela minha lince vermelha antiga, né? Que eu amava muito, só que ela tava ficando toda careca, gente De tanto eu fuçar, fazer penteado, mexer nessa peruca E fazer tudo enquanto com ela Eu tava perdendo alguns dos fios, né? Eu também não sou a pessoa mais cuidadosa do mundo, né? Vamos ser justos aqui Então eu decidi reconstruir ela e costurei vários fios novos né gente ela ficou maravilhosa vários de vocês responderam os stories dizendo que tinham amado o resultado só que infelizmente eu não tinha gravado o processo para vocês por isso no vídeo de hoje eu vou fazer esse processo em mais duas outras perucas junto com vocês né gente tenho que essa peruca loira maravilhosa que eu amo só que ela é um pouco ralinha e eu quero deixar ela mais cheia principalmente aqui nesse meio né da peruca e essa lace preta que eu quero adicionar umas mechas verdes nela fazer uma coisa assim bem punk rock não sei gente uma coisa meio emo auge então se vocês já quiser conferir como eu faço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 Bom, gente, antes de começar fazendo as perucas preta e loira, eu vou mostrar pra vocês rapidinho em detalhes como ficou a peruca vermelha, né? Que foi a que eu não gravei, mas mostrei pra vocês lá nos stories. E assim como vocês podem ver, eu adicionei várias mechas, tanto de cabelo vermelho quanto laranja nessa peruca aqui, pra dar esse efeito de fogo mesmo, né? Que era o que eu queria na peruca. Fiz isso tanto na parte de trás, quanto também na parte da frente, olha. As mechinhas vão ao redor dela inteira. Aqui atrás, vocês conseguem ver que tem bem mais extensões do que no restante, né? Principalmente aqui na parte de trás que eu queria dar muito mais volume, deixar a peruca muito mais densa porque a minha peruca tava ficando sem cabelo aqui, gente minha peruca tava careca, então eu amava essa peruca, e amo ela, né agora que eu restaurei ela, e como o cabelo dessa minha peruca aqui, e de todas as minhas perucas, né, que eu não tenho peruca humana é sintético, eu simplesmente comprei apliques de cabelo sintético, desses de tic tac que você coloca na sua cabeça, né e eu decidi tingir e colocar nas minhas perucas, todas essas extensões aqui que vocês estão vendo, que eu tingi de laranja e de um vermelhinho mais claro também, né, pra mesclar no vermelho mais escuro da peruca, era tudo cabelo loiro, inclusive eram literalmente iguais essas extensões aqui, e eu tingi usando corante sintético. Se você já assistiu o meu vídeo onde eu ensino a tingir peruca sintética, é literalmente o mesmo processo, eu vou deixar linkado na descrição pra quem tiver curiosidade, mas não se preocupem porque eu também vou mostrar como é que eu vou fazer nesse vídeo aqui, na peruca preta, porque eu vou tingir o parte do cabelo de verde, né? Mas chega de falação, e chega dessa peruca aqui, porque a gata já tá consertada né? Vamos partir para a peruca loira Essa peruca aqui, ao contrário da minha lace vermelha Que eu tinha destruído e deixado a coitada careca Ela sempre foi ralinha desde que eu comprei Mas eu sempre achei ela muito bonita Tanto a cor quanto as ondas que vieram de fábrica Que eu tô até pensando em refazer depois Mas enfim, se você pegar aqui ó, Você vê que ela tem um pouquinho cabelo que dava mais densidade para ela e volume Era justamente o penteado, né, as ondas Mas essa peruca aqui vai ser ainda mais fácil De adicionar mais cabelo E de dar a impressão de que ela é mais volumosa Porque ao contrário da lace Que ela tem todo um tecido né, aqui Aqui na parte da cabeça mesmo, essa tem tipo uma telinha, até porque ela não é lace, né, gente? Ela é peruca, essa loira, olha, tá vendo que ela é toda furadinha? Então eu vou aproveitar esses próprios tic taquezinhos aqui que já vem na peruca. Eu vou começar escovando a peruca inteira, tá? E a gente vai fazer uma separação onde você quiser colocar a primeira rede de cabelos. Eu vou usar um pincelzinho cromado artístico, tá? Mas você pode usar qualquer coisa, até um palito daqueles de fazer unha e tal. E você vem dividindo onde você achar necessário, tá? E se se você puder, segue as próprias linhas da própria peruca, tá vendo? Vem separando o cabelo e colocando pra trás. E é muito importante que você obedeça todas essas linhas da peruca pra o cabelo não ficar frisado depois que você voltar com ele. E, bom, gente, separei as rede do próprio cabelo da peruca, né? E prendi com uma piranha de um jeito, assim, bem safado mesmo, tá, gente? Bem de qualquer jeito. Mas percebam que essa linha aqui, ó, que eu escolhi, ficou limpinha, limpinha, limpinha, sem nenhum cabelinho. Tipo, fica aqui em cima, né? Onde não tá preso. E é isso que vai ser tão importante pra não dar frizz na sua peruca. Como essa minha peruca aqui ela é teladinha, né? Ela já é toda furadinha. Eu vou só atravessar o tic tac nos próprios furinhos dela, né? Eu já fiz o teste nessa minha aqui antes e aguentou certinho, sem rasgar a peruca nem nada. Se a sua peruca já for furadinha, eu acho que não vai ter maiores problemas não, tá gente? Mas faça aí o teste. Eu vou usar esse aplique aqui, que ele parece mais com a cor da peruca. E eu vou atravessar os furinhos a partir de agora. Vem colocando no próprio furinho. E aperta, tá vendo, ó? Quando você for atravessando um, você já fecha no tic tac, entendeu? espera dar aquele clique. De imediato... Nossa, gente, eu tô todo descabelado nesse vídeo. <risos> Mas enfim, de imediato, já vem dando aquela penteada básica, tá, gente? Pra ir mesclando um cabelo com o outro. E aí, olha, eu tiro a piranha e na minha mão mesmo eu venho penteando de volta o outro cabelo que tava em cima e a gente foi jogando pra trás. Esse aqui é o jeito mais fácil, né? Que é quando você tem a sorte de encontrar um cabelo que seja da mesma cor da sua peruca ou da cor que você quer adicionar na sua peruca. Isso porque eu adicionei só uma rede desse loiro aqui. E esse aqui é o resultado de como eu adiciono mais cabelo na minha peruca. Lembrando que nesse caso aqui não é definitivo porque eu não costurei nem nada, né? eu só encaixei os tic tacs aqui atrás mas gente, isso aqui não sai certo que você puxe, né? já o da vermelha, eu costurei tudo certinho outra que eu vou fazer nesse vídeo aqui também que não vai ser definitivo porque vai ser numa cor muito berrante é que eu quero colocar extensões verdes na minha peruca preta pra isso eu comprei um aplique loiro mas se vocês prestarem atenção, ele é mais escuro assim, nas pontas eu até ponderei colocar ele nessa peruca aqui também nessa parte aqui de cima eu combina mas essa parte aqui de baixo eu não achei legal mas quando eu tingi isso aqui de verde, vai dar uma mesclada, vai ficar uns tons de verde assim, diferente na peruca e vai ficar legal. Então agora a gente vai lá pra minha cozinha porque eu vou tingir esse cabelo aqui com vocês inclusive é o mesmo processo que eu usei lá na peruca vermelha, só vai ser numa cor diferente óbvio né, porque não vai ser vermelho, vai ser verde então vamos lá. Então gente eu vou narrar essa parte pra vocês porque é literalmente a coisa mais fácil do mundo. Coloca um pouquinho de água na panela o suficiente só pra cobrir o seu aplique ou a sua peruca, né, o que você estiver tingindo e vem no seu corante sintético é extremamente importante que o seu corante seja sintético. Eu não canso de repetir isso, porque sempre vem alguém no comentário falar, ah, eu fiz aqui e deu errado. É a pessoa compra um corante natural não vai dar certo mesmo, né, minha filha? Tem que ser sintético porque a fibra da peruca é sintética. Olha ali, começa é o aplique, eu não usei nem metade, eu acho, e vou mexendo, mexendo, mexendo até dissolver todo esse pozinho, gente. Parece um salzinho colorido. E venho mergulhando aos pouquinhos a minha peruca, tá? A minha peruca não, gente. meu aplique é assim que eu gosto de fazer. E depois de um tempo, eu já deixo ela mergulhando lá dentro, gente. Não passou de 10 minutos, eu acho, aí na panela, na água quente, tá? Fogo alto. Alto, importante mencionar. E, gente, já venho enxaguando todo o aplique, né? Tirando absolutamente todo o excesso. Não pode deixar nada! Senão vai ficar com aspecto de ressecado. Tem que tirar totalmente o resto de corante do cabelo. Bom, gente, tô de volta! Vocês viram aí o processo de como foi pra atingir esse cabelo de verde. Sinceramente, eu tô apaixonado por essa cor. Aqui no final ficou um pouquinho mais escuro, porque era onde já tinha o loiro mais escuro, né? Mas eu achei sensacional o efeito. Eu acho que nessa peruca preta, assim, por debaixo vai ficar aquele estilo de cabelo meio peekaboo, sabe? que você não necessariamente vê a cor mas quando você vai mexendo pelo cabelo você consegue ver uma espiadinha aqui e outra ali, sabe? da cor? é isso que eu quero com essa peruca preta ah, mas antes eu quero mostrar pra vocês olha como é que essa minha lace é por dentro ela tem a lace aqui na divisão, né? que ela é lateral e aqui na frente também mas o resto, gente, ela é uma telinha não é furadinha igual a minha loira, né? a minha peruca loira ela tem uns espacinhos retangulares o que sinceramente é melhor ainda pra segurar o tic tac, acredito eu. Apesar de eu nunca ter botado nessa, né? Então vamos ver se é melhor mesmo ou não. Olha, vai ser um pouco complicado de ver nessa porque o cabelo é preto e a tela também é preta, né, gente? Na outra lá, pelo menos, era um bege. Mas ó, vou pegar a mesma piranha que eu usei na anterior segurando o cabelo aqui pra cima e fazendo até onde essa track aqui termina. E eu vou vir fazendo o mesmo esquema que eu fiz na loira, né, gente? Colocando tic tac e quando ele passar pela tela, né eu fecho assim, pra ele ficar travadinho. Agora que a redinha do cabelo tá preso, né? Hora de soltar essa desgraça aqui que você fez com essa peruca. E penteando tudo de volta, assim como eu fiz com a loira, né, gente? Pra gente poder voltar o cabelo pra posição correta. E aí sim, fica esse efeito pica-bolo, né? E não só o verdão aparecendo aqui uma moita de cabelo preto aqui atrás. E bom, gente, depois que você for escovando a sua peruca, o resultado vai ser mais ou menos esse. Aquelas mechas meio anos 2000, sabe? Não sei, gente, meio punk e tal. E com essa peruca pronta, eu tenho aqui as três perucas que eu adicionei. Eu mais cabelo e customizei e tal e personalizei Tanto de forma definitiva, né no caso da vermelha, quanto de forma temporária Porque eu posso tirar esse cabelo verde aqui na hora que eu quiser E eu também posso tirar o cabelo loiro da outra peruca loira Eu vou vestir as perucas aqui na minha cabeça rapidinho Só para vocês verem como é que todas elas ficaram E a gente já vai poder finalizar o vídeo a diferença também quando você costura, tá? Que você pode bater cabelo, que o aplique não cai. As outras eu já não garanto, que eu só coloquei o tic-tac. <risos> então é isso, espero muito que vocês tenham entendido o processo tenham curtido aprender como é que eu faço pra atingir esses cabelos sintéticos como é que eu coloco eles na telinha, né essa aqui se vocês observarem eu costurei mesmo, né eu optei costurar porque é uma coisa definitiva pra essa peruca mas as outras e pra que você for fazer aí na sua casa você não precisa se preocupar com isso você pode fazer algo mais temporário mesmo que fica até mais legal, né se você quiser pintar depois, depois tirar, enfim se você gostou de descobrir como é que eu faço pra adicionar mais cabelo ainda nas minhas perucas já vai deixando o seu like, em. Embaixo. Se você falou por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir nas minhas redes sociais, em arroba.rd, que eu posto vários conteúdos pra vocês, inclusive desde o Nick Peek dessa peruca incrível aqui. Então, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, você tá perdendo tempo, corre lá que é tudo em arrobahrd, no Insta, no Twitter e no TikTok, principalmente no Insta no TikTok, que é onde eu mais posto pra vocês. Comenta aí embaixo se você gostaria de assistir outros vídeos de peruca aqui no canal, né? Não é um assunto que eu trago com tanta frequência, mas tem alguns bons.